Olá, meninos e meninas, esse é o IA Entrevista 1 e hoje iremos entrevistar alguns dos participantes do 34º AMES. Então vamos lá, se apresentem! Olá, meu nome é Sara. Olá, gente, meu nome é Fernanda. Meu nome é Maria Luísa. Eu sou Andrei Moreira. Eu sou a Gabriela. É, meu nome é João Vitor Pestana, sou da equipe de música há dois anos, aproximadamente. E esse ano eu estou participando do AMES... Como equipe de teatro, estou fazendo parte do grupo Ânima. Você foi a última MES, do que mais gostou? Bom, eu fui e gostei muito da parte da música. E do teatro também, foi muito legal. Do tema? De tudo. Uma mesa é um encanto. A alegria dos jovens, a qualidade da organização e a seriedade do trabalho com a juventude é o que mais me impressiona. Bom, eu fui na última MES e o que eu mais gostei foi os temas abordados nos estudos. Eu fui na última MES e eu gostei de tudo. Principalmente dos estudos e do Andrei. O mesmo do algo em sua vida? Mudou muito. Com certeza. Eu não fico mais quatro dias sambando. Sim, o meu, minha forma de pensar sobre as coisas. Acho que todo conhecimento que a gente tem no né, MES vale por, pela vida. Trouxe mais alegria, trouxe uma oportunidade de trabalho com jovens. A forma com que eu me relacionava com, com as pessoas, assim, melhorou. Três coisas que não podem faltar na sua mala. Livro espírita. Bom, com certeza escova de dente, né galera? Não vamos esquecer dos queridos dentistas. Uma comidinha, assim, sabe, esperta. Laptop. Um chocolatezinho e... Roupa, né? e Roupa. Roupa. Maquiagem. Meu violão, minhas paletas e... Calcinha. As cordas. Escova de dente. Um ventilador portátil. E eu acho que o que não pode faltar na bagagem de todo mundo é alegria. São 18h30 no MS. Banho ou jantar? Jantar. Jantar. Comida. O banho fica para outro dia. Jantar. Banho. Ah, essas perguntas aí, faz uma mais edificante. Banho, porque eu gosto que as pessoas me abracem cheirosas. O que você espera do 34º MS? Eu? Eu só espero poder absorver os ensinamentos, né? os estudos e... Me melhorar cada vez mais. Eu espero muita animação, muita alegria. Que seja inesquecível. Eu espero que supere todos os outros. Eu espero muita muita alegria, muita diversão, estudos. Muitas coisas novas. Se você pudesse realizar um desejo no EMS, qual seria? Conseguir comer toda a comida do EMS. Ver os jovens bastante animados com o um livro novo que nós vamos lançar, Fruto do EMS, do ano passado. Menos calor e mais banheiros. Ah, eu queria um banheiro melhor um pouco. Ah, condicionado em todas as salas. E nos quartos. principalmente nos quartos, principalmente. Acho que ele podia durar a semana inteira. Que eu, a galera que fica mais no canto e tal, participasse mais. de dar tchau. É a hora de dar tchau. Tchau. Tchau, galera. Espero encontrar todos vocês no MES, dia 4 de março lá no, no Cefetes. Tchau. Tchau. Até a próxima, moçada. Corrigindo. Espero ver vocês no dia primeiro, porque dia 4 a gente já está se despedindo. Agora que eu falei direitinho, da dá minha recompensa. obrigado.